corre corre a gente levando de manhã nossa tem que pensar qual que vai fazer primeiro então nós né, aqui na verdade as mulheres são tudo é uma correria mesmo né que na ver, é, é cuidar na casa é cuidar de casa no tempo tá dentro de casa já tá na roça ou então é, é uma atividade de reunião de associação é, várias coisas ao mesmo tempo, né? Hum. Ah, daí já está em casa. Às vezes um tempo que a gente pode estar tá descansando, a gente não, não tem tempo de descansar. Às vezes tem que lavar uma roupa, tem que de, é, fazer comida, lavar a louça, ir para casa. Então é uma, uma correria, eu acho que a vida da mulher só descansar que está dormindo. Tem, tem marido que chega em casa, o que, é que você fez hoje? Hum. Depois de levantar cedo, fazer tudo, tudo, tudo. Aí chega de tarde ou então chega as horas do dia, nossa, se tiver alguma coisinha assim que ele queira, muitas delas dizem, nossa, o que, é que você fez hoje? Hum. né? Sendo que a gente sabe que a gente faz um monte de coisa. Levanta cedo, só vai deitar à noite. Às vezes não tem, senta nem para comer direito e ainda a pessoa vem dizer para a gente, nossa, que é que o que, é que você fez hoje, né? Hum. O que você fez até agora? Tem muitas coisas que parece que é invisível. Geralmente, nós achamos que o trabalho é aquilo que se faz nas fábricas, empresas, lojas ou órgãos públicos, ou seja, aquilo que gera bens ou serviços para o mercado ou para o Estado. Apesar desses trabalhos serem muito importantes, não são só eles que garantem que a vida das pessoas seja mantida cotidianamente. O trabalho que existe para que a vida aconteça no dia a dia é o que chamamos de trabalho reprodutivo o que faz com que todos se alimentem, vivam em um ambiente limpo e saudável, se sintam ouvidos e seguros, que as crianças cresçam bem, que todos sejam cuidados quando estiverem doentes e envelhecendo. Apesar desse trabalho ser o que garante as coisas mais básicas da existência, ele geralmente não é considerado um trabalho. Essas atividades são realizadas por mulheres, principalmente por mulheres negras, e há uma ideia predominante de que são atividades ligadas à essência, à natureza feminina, por amor aos filhos e à família. Reconhecer que o trabalho reprodutivo não só é trabalho, como é o tipo de trabalho que garante, no fim das contas, que todos possamos viver bem e com saúde, é fundamental para entender a economia feminista. Vai para roça, trabalha, chega em casa, cuidando filho, em casa de tudo. Aí chega lá, hoje em dia que tem televisão em todos os lugares, chega lá, às vezes toma um banho, deita no sofá e... boa, né? minha mulher vai trabalhando. Até 10 horas, 11 horas da noite para descansar, para poder ir descansar. Ainda é bem pouco o homem que chega e ajuda a mulher, eu acho ainda que é bem pouco. E às vezes ela chega, chegam tudo junto e, e, e eles vão assistir, às vezes, e ela está na cozinha fazendo as coisas, né? É, nossa, é aquele trabalho na roça, nossa, cheguei cansada, nossa, fiz isso, né? Parece que é uma coisa, nossa, bem assim. Enquanto a nossa, parece que é desvalorizado, né? Essa desvalorização tem a ver com o que chamamos de divisão sexual do trabalho, que separa o que é trabalho de homem e trabalho de mulher. Além de separar, também é uma forma de determinar que as coisas feitas pelos homens são mais importantes são as atividades que acontecem no mundo público, mais bem remuneradas e valorizadas. Enquanto isso, o que é feito pelas mulheres acontece principalmente nos ambientes privados, é desvalorizado e pior remunerado. Isso quando é remunerado. Essa forma de dividir o trabalho mudou bastante ao longo do tempo, mas mesmo assumindo novas configurações, essa diferenciação entre o que é e o quanto vale o trabalho feminino e o trabalho masculino sempre permanece, e tem o racismo e o colonialismo como grandes aliados. Ela trabalhava na casa de família. Daí ela tava saindo da casa de família, né? Daí ela tava ajeitando eu, né? Sabe o que a patroa já perguntou pra ela? A minha cor. Daí ela falou assim, Larti, sinto muito, mas uh, não vou poder arrumar pra você. A patroa perguntou a sua cor. Pra mim, não foi. Pra mim, que eu ali foi. O que, que eu tô fazendo aqui, né? Não tô aqui nesse rejeitado como mulher, mas como negro eu já fui. Eu já nem fui lá, hora que eu vou fazer. Eu só... Chegar lá, mesmo a Manoel tá pra dentro. Passar do portão pra dentro. A minha, minha família, as minhas irmãs mais velhas, elas não iam na roça, né, era para cuidar dos filhos, mas muitas iam trabalhar, quando trabalhava ainda o marido que recebia, né, se ela precisava de um dinheirinho, tinha que pedir para ele, para quê, aí tinha que explicar para quê, né, hoje ainda tem, mas é bem mais pouco, as mulheres hoje se trabalham na roça, a maioria já tem seu dinheirinho, né. As mulheres iam, mas era mais para fazer, as, o, a, os antigos diziam, os capãozinhos, né? Capão de batata, capão de mandioca, esse já era, tipo, um, achava que era um plantio da mulher, né? Então, tinha ah, mulher que eu vi se, se, se viesse um tanchais, se tivesse um, um, um chá do quintal dela, ah, não vou mais dar, não, botei um pouquinho é minha lá, minha agora não, agora se for... O massa de tanchais o máximo de capim-limão, elas vendem Só não sei pouquinho, mas é meu, elas hoje. Nunca fazia conta de nada, né? Então, como disse, eu estava na panela, não via a quantidade que né, a gente usava. Depois, daí quando a gente começou a somar, daí aquilo começou a ver. A caderneta agroecológica é um instrumento criado pelas mulheres do movimento agroecológico e utilizado por agricultoras e mulheres de comunidades tradicionais de todo o Brasil. Através de anotações periódicas do quanto elas produzem para autoconsumo, troca, venda e doação, a caderneta possibilitou que as mulheres visualizassem o quanto trabalham e o valor que esse trabalho tem na economia da casa, da comunidade e até de municípios inteiros. Ao tirar da invisibilidade a produção que não é convertida em dinheiro e dar um valor a ela, a caderneta revelou o quanto o trabalho das mulheres, que acontece principalmente em seus quintais, tem um papel econômico muito maior do que parece. Então, quando eu comecei a preencher a caderneta, eu comecei a perceber o que eu tinha em casa, porque eu não percebia. A gente ia tirar um pé de alface e era só um pé de alface, né? Daí depois a gente, quando chegava o final do mês, a gente foi fazer a soma e via a quantidade de alimento que a gente tem que não precisa comprar né, no mercado. Então pra gente foi uma descoberta assim, até de valorizar as coisas que a gente estava produzindo. que passava despercebida, né? A gente achava que no, no caso que a gente não produzia nada, né? E depois que a gente colocou na cardeneta a e gente, a gente foi ver o que a gente produz mesmo. Como a gente faz um canteiro, nenhum canteiro você coloca várias coisas, não precisa ter um, uma terra grande. Bom, é importante dizer também que o trabalho das mulheres nos quintais, né, nas, nas suas hortas, nas suas roças, elas têm dado segurança, tanto econômica, né, financeira, mas como autonomia para as mulheres. E isso faz com que elas sejam cada vez mais empoderadas, que elas consigam mais se valorizar e se reconhecer e se sentir mulher, de fato, como protagonista né, da sua história, da sua identidade. O principal papel do sistema econômico deveria ser assegurar os fatores que são essenciais para manter a vida. O que de fato faz com que a vida humana seja possível é a interdependência que todos temos uns em relação aos outros e a ecodependência que temos em relação à natureza. Toda a vida humana só consegue se manter porque recebe cuidados permanentemente, principalmente na infância e nas fases da vida em que se encontra mais vulnerável, como quando está doente ou envelhecendo. Esse trabalho de cuidados geralmente é feito integralmente por mulheres, de forma gratuita e não valorizada. A vida humana em si também é natureza e depende dela para existir, da água, do ar e da terra. Apesar dessa nossa dependência da natureza parecer óbvia, ela é quase completamente ignorada pelo sistema econômico vigente hoje, o capitalismo. Para mim, é dizer, enquanto quilombola, que a segurança alimentar e a soberania alimentar ele vem muito da nossa, do nosso modo de vida, né? da forma com que nós nos relacionamos com a terra e como nós projetamos essa, essa segurança do território com a saúde alimentar. Isso para nós é uma relação complexa, né? de como nós vivenciamos, como que a gente interage e como produzimos alimentos saudáveis e adequados, né? que garanta a soberania alimentar nossa enquanto mulheres quilombolas, enquanto mulheres negras. Né? O veneno que passa lá, chove, vai ficar tá água e ali vai estar tá contaminando aquela água, contaminando o solo, então não vai estar tá prejudicando ele só, vai prejudicar o bairro inteiro. Então, muitos estão criando consciência disso, que eles estão falando. Isso uhum. é muito bom. É bem também, eu acho, né? de um pensar no outro. Acho que é um modo de, de, de todo mundo ver bem. Mulher igual lá, nós fazemos os mutirões né da mulherada. Às vezes, alguém está doente. Tipo assim, quando nós se reúne, lá não existe nem doença É, tem umas <risos> que... Então, se anima. Se anima. Agora indo. Uhum. Que Melhor ter a dor. Não conversar que ficar dentro de casa, fico pensando naquela dor, que tá aquela dor. nem saiba, faz mutirão esquece até da dor que elas estão. Contra esse modelo de destruição e exploração, a economia feminista se baseia em viabilizar a sustentabilidade da vida, ou seja, em manter e criar as bases que possibilitam que a vida existe e se reproduza. Essa sustentação pode ser explicada em níveis. Alguns desses níveis são visíveis, porque a sociedade os entende como parte da economia, e outros são invisíveis. Esses, na realidade, sustentam a vida, mas geralmente são vistos como não-econômicos. Dentre os invisíveis, temos a natureza, nós mesmos somos natureza, e está na natureza toda a base material necessária para reproduzir a vida. O espaço doméstico de cuidados, onde acontece quase todo o trabalho necessário para suprir as necessidades mais vitais das pessoas, é onde aprendemos a ser gente ao longo de todo o ciclo da vida. É um ambiente invisível, mas que exige tempo, trabalho, energia e muita disponibilidade emocional por parte das mulheres. As comunidades, que são construídas a partir de laços sociais baseados na ajuda mútua, na cooperação entre as pessoas e na reciprocidade, mas que também podem possuir uma estrutura patriarcal e se basear em desigualdades e exclusões. Ainda assim, elas podem ser um lugar privilegiado de construção daquilo que chamamos de comuns, ou seja, as coisas que não estão nem no nosso âmbito privado, nem no âmbito público ou das empresas, que construímos coletivamente. O Estado, que é responsável por uma parte importante dos bens e serviços públicos para o conjunto da sociedade, como o sistema de Seguridade Social, por exemplo. Pode assumir diferentes formas em cada sociedade, mas atualmente, na maior parte do mundo, está funcionando a serviço de poucos e de forma nada democrática. O mercado, que é guiado quase sempre pela busca do máximo lucro dos investidores. Apesar da maioria dos mercados serem assim, organizados através da autorregulação a todo custo, eles poderiam ser mais inseridos na lógica das comunidades, servindo para os objetivos da sociedade como um todo, como por exemplo, em prol da sustentação da vida. A produção, que são as atividades encaradas como o trabalho de verdade, que geram bens e serviços para empresas, geralmente, e que são remuneradas. Hoje, no capitalismo, o trabalho de produção é feito tanto por homens quanto por mulheres, e geralmente em condições de muita exploração. A financiarização, que é uma forma de fazer dinheiro em cima de operações financeiras, sem nenhum trabalho envolvido nisso. É supervalorizada na economia atual, mas não ajuda em nada na reprodução da vida. Se o que sustenta nossas vidas está na parte invisível da economia, só podemos chegar à conclusão de que a economia capitalista em que vivemos hoje, baseada no lucro, é em si algo que atua contra a vida. É por isso que falamos que existe um conflito capital-vida hoje. E a partir da economia feminista, precisamos romper com essa estrutura, derrotar esse sistema e consolidar um tipo de modelo econômico que coloque a vida em primeiro lugar. A economia feminista está nas práticas desenvolvidas todos os dias pelas mulheres que constroem a agroecologia, a luta pela terra e pela defesa de seus territórios, a economia solidária e a luta pelo reconhecimento e redistribuição do trabalho doméstico e de cuidados. Mas ela é também uma utopia. É a forma que gostaríamos de organizar a economia e a sociedade inteira. Para atingir isso, precisamos transformar nossa indignação numa luta política, construir o feminismo como um projeto de sociedade, através de um movimento organizado para mudar a vida de todas as mulheres, não só de algumas. É querer chegar em um mundo onde garantir a sustentabilidade da vida seja uma tarefa não só das mulheres, mas de toda a sociedade e seja o nosso mais importante objetivo em comum. RAMA, Rede Agricultoras de Mulheres Agricológicas, Campo e Cidade. No Vale do Ribeira, as mulheres se uniu com o trabalho da agricologia, as portas se abriu. A saúde melhorou e o clima agradou. Em 2015, a SOF apareceu. Foi aí que descobrimos o São Paulo, no Brasil, povo meu. Campo e cidade. Nosso grupo Maria e muita união é resgatou muitas mulheres que sabem da questão. Vamos lá, companheirada, sair da situação. Somos todas estruturas e fazemos mutilões. E plantamos de tudo para aumentar a produção. O trabalho é agradável, aqui nós se anima. Temos tudo anotado, a caderneta nós assina. Muitas mulheres que nos viram para o grupo vem chegando, sabendo que aqui ninguém está se enganando. Aqui no grupo nós já temos mulheres se aposentando, com o trabalho que vem feito, os documentos se ajeitando. Saímos cedo da cama, que o trabalho nos chama, fazendo a nossa feira, que é muito bacana. Já plantamos e já vendemos, e agora, o nosso grupo leva o nome da rama. É com a mulher dela estando junto, assim, coisa que ela não tem coragem de falar com o homem, assim, grupo da rama fala assim entre, entre elas, né? Não fala? Uhum. Né? Coisa que ela não tem coragem de falar. Lá na rua, no grupo, as Tem pessoas agora lá fora, em volta, que agora, nossa mulher, nossa, não é? Eu vesti uma saia. Agora eles, tem pessoas que acreditam, que estão acreditando, né? Não está tanto abusando igual no começo, quando nós começamos o grupo. É, as mulheres estão participando, estão participando bastante, mas ainda tem algumas coisas, hein, que está mais, menos ainda. Uhum. Antes. No começo, assim, não dava muito valor, mas daí depois aí depois que vê que está dando certo as coisas, o pessoal começa a acreditar, né? A gente vê até, enquanto município, né? A gente ficou mais reconhecido, assim, em prefeitura, assim. falou no grupo de mulher, assim, e eles estão mais, mais, mais, mais um pouco prontos para atender a gente, assim. mas é, reforçou mais aquilo que a gente já vinha fazendo, mas não tinha muito apoio, né? E a renda também, a união né, das, outras, das outras mulheres, né, a, gente, a gente vê que não está né? tem um grupo grande né uhum, Para mim ajudou muito porque eu não falava, eu não saía de casa, eu inventava história, para mim, não ia na reunião, quando começou, né? E para mim ajudou muito, para mim é muito bom se encontrar com as pessoas, conversar, aprendi a falar, né? A falar, então mudou muito na minha vida para melhor somos mulher animada